O céu não cai. A prova que nós temos o centro de nada. Seu ser humano, idólatra inconseguente Os poetas falam a mesma língua, só com diferentes Mas o obscuro é sua realidade. E isso define quando morte. Se quiseres confessar, até você As coisas são belas. E muitas vezes tive medo de meu medo. Pois jogadas como um todo, é são provados O louco acha é que sabe de tudo. Obrigado. <mum> Mas arte por impulsos Thank you.